Saindo do forno mais de mil graus, acima de tudo, queima até metal. Com esse fogo, você perde, eu tô ganhando. Estamos carbonizando Espécie pironita Mexe comigo e você vai perder a vida Se liga na chama É o fogo anormal Sai da frente e não vou queimar, geral De todos eu fui o primeiro Se mexer comigo é fogo o dia inteiro Olha pro meu rosto é fogo certeiro E agora vai apagar o um meu incêndio Deve ser hora agora o Kevin O's, ele não perdeu sua memória Disse que era culpa minha, é culpa sua, você que quis Agora leva a chama porque você é um infeliz Estou em meio a chamas ardentes Aonde eu ando o ambiente fica quente Que eu tô pra te queimar, da é um chafariz tem uma primeiro alien do Omnitrix Saindo do forno, mais de mil graus Acima de tudo, queima até metal. Com esse fogo você perde e eu tô ganhando. Com o fogo estamos carbonizando, saindo do forno mais de mil graus. Acima de tudo, queima até metal. Com esse fogo você perde e eu tô ganhando Com o fogo estamos carbonizando Meta no oceano, fogo vai te queimando Na geração você não aguenta, agora eu vou lutar com a forma super. É o fogo azul, super e como super -homem. É uma evolução Fogo forte forte, você não pode contra mim Cuidado pra não se queimar com a chama Assoma no chafariz de rugas Agora vai tomar um soco na cara e vai pagar Cuidado pra não se queimar Esse fogo vai te carbonizar Agregou, você vai perder contra o N.I.G Vou queimar você e então segura Fora da armadura você não atura Minha queimadura te queimo e tu não dura Sua aparência muda